lá. Você é Pedra Rara. É? É. O que eu não conheço. Eu oh, conheço há muitos anos. Há muitos anos. Enéas? Mendonça. Ô, sou Enéas, esse boné do senhor é. é... Como é que deu ver como é que tá a cabeça do senhor? Você quer ver se eu tô careca? É. Eu tirei. Olha. Não, eu tô melhor que o senhor. Você tá melhor. Tô. Você tô. tá bom demais da conta. Eu sou nós então, vamos conversar uma história aqui. Mendonça. Mendonça. Pai do senhor, como que chamava? Antônio Mendonça Ribeiro. Irmãos do pai do senhor. Francisco Mendonça, Manuel Mendonça, João Mendonça. Tinham por parte de, só de maior seu, mas já não tinha Mendonça. E as mulheres? As mulheres... Amélia... Dagma... Tinha outra, que morava lá para Goiás. Sai da cabeça. Agora tinha umas irmãs por parte de mãe. A Golide... Como nós chamávamos de Bizica, Não sei nem o nome dela. Orga, essas três. Por que, por pai de mãe? Porque minha avó separou do marido e um outro homem, a mãe do meu pai. A mãe do pai do senhor. E como do... que chamava essa avó do senhor? Ela que era Mendonça? Não, Mendonça era o, o pai do meu pai. O pai do pai do senhor. Isso. Como que chamava o pai do pai do senhor agora? Que são os Mendonça. O A paz. O mesmo nome do meu pai. Que é meu pai Antônio Mendonça Filho. É. Traz uma cadeira para sentar aqui para dar para ter um papo. Aí, ó. É a companheira do senhor. Companheira. Coisa boa. Ó, vamos. Olha dá uma paradinha. Mas. Isso aqui é, é um tipo de arquivo de família. Eu acredito. É. Mas eu vou só te dar uma, uma correção. Por que, que você desprezou nós? Ah, o do Brasilândia? Ah. Eu não desprezei, velho. Ah, mas... ah, tem é. muito tempo que eu não vou lá. Isso, é. Ia todo mês. Eu ia muito duas lá. duas vezes por mês. O pastor Bolsaruf deixou mensagem história. muito boa. O pastor Bolsaruf deixou história, né? Deixou um legado muito. É, da dona Aparecida. Que é pessoal ali é gente muito boa, De fato, deixou. de fato. É. A gente tem saudade, pastor Mas é aquilo, a idade chega, um vir para um lado, outro para outro. Vem uma pandemia dessa faz separação. Fica é difícil demais, não é? Fica difícil. bom. vamos voltar aqui. Vamos. O, o avô do senhor, como que é chamado? Antônio Mendonça também, porque e... meu pai, Antônio Mendonça, filho. Antônio Mendonça. O senhor chegou a conhecer? Não. Esse não... E senhor... ele morava aonde? Município Sacramento. Sacramento? Isso, isso. O senhor nasceu aonde? Município Sacramento. Agora, nós vamos mais próximo. Irmãos do senhor? Irmão meu. Adolfo Mendonça. Gilberto Mendonça, morreu Arnaldo Mendonça, é, Antônio Mendonça, Enéas Mendonça, Leonardo Mendonça. Enéas é o senhor? Enés. E as e, mulheres? As mulheres, Leuza e Maura. As duas? Isso. O senhor nasceu em Sacramento? O município de Sacramento. E veio para Franca quando? É, vim para Franca em 80, 15 de. de, de, de... Fevereiro de 87. Eu já estava aqui então? Já, já. Eu já estava. Já. E por que, que o senhor chegou em Franca? O senhor saiu para... Aí é uma história que você tem... eu desejo. porque Leigo, pessoa uma... sem cultura, criado lá no mato, eu mas... Trouxe assim para trabalhar. Eu cheguei num ponto que, com toda a falta de cultura, a gente era com só em algum lugar, que era adequado para gente. Eu fui encarregado da destilaria, instalei Jaguara lá, fazia 40 mil litros, pinga, por dia e 40 mil litros à noite. Carregador? Eu era encarregado, encarregado. encarregado. E isso, é, setor de campo eu fazia tudo. Plantio. O senhor dia, casou lá em... Município de Sacramento. Sacramento. A esposa Sacramento. do senhor, como é que ela chama? Nilza Maria das Graças Mendonça. Ah, o Mendonça tem que ficar. Ele tem que ficar. <risos> Dona Nilza, pega uma cadeira pra sentar não, aqui, para bater um papo vou, aqui. aqui. Senta aqui. Mão, que... A senhora fica aí, mas a fica aí, ó. Depois a é. vai ver se. se... Tá, até tá bonito aqui na água. Tá bonito aqui, só fica aí, ó. Né? O oh, oh, senhor Enéas, que bom conversar com o senhor. O senhor falou a família do senhor, que o senhor veio para cá e já casado. Casado. E os filhos, quantos Também filhos? Também veio junto, todos. Cinco filhos homens e uma mulher. O nome deles. Eu tô achando que a família do jogo é muito homem, né? É um para É E mora ah. quase tudo aqui lá, perto de mim. O mais tem velho chama Nilson Carlos Mendonça. E, e o outro? Arlen Mendonça. Enéias Mendonça. Tiago Mendonça. O Enessa tem que permanecer, tem que né? É A Júnior. A Júnior, porque é filho. É filho. E Mateus Mendonça. E, é e Nilva Maria Mendonça. Os filhos do senhor nasceram... Só o Mateus nasceu aqui. Foi. O mais novo. Isso. O caçula. O caçula. Agora, os dois mais velhos nasceram em Sacramento. Os dois, Hoje, mais... os dois abaixo nasceram em Conquista. Em Conquista, ali filho, pertinho. É, pertinho, 24 quilômetros. O senhor é da Igreja da Assembleia de Deus. Isso. Como que o senhor conheceu a fé? A fé eu conheci numa pessoa que hoje simboliza um missionário. Porque ele fazia 14 quilômetros de pé. De Rio, 14, 15 de riqueza. a na jaguara. Solitário. Para fazer um evangelizamento. E naquele bloco, ele levou lá a igreja, umas 20, umas 22, 23 pessoas, rapidinho, tudo lá na região, e eu fui incluído no meio, e até hoje... Quando o senhor chegou aqui em Franca, o senhor já era evangélico? Já, já era evangélico, é. e eu fazia seis anos que era evangélico, porque, segundo ele, eu fui o, o cliente que mais deu trabalho para ir para evangelizar, porque... Primeiro dia que eu quis evangelizar, eu queria bater nele. Uai, o que, que é isso? Uai, é meu dia. Andava na contramão. Segundo dia, quase que ele apanha. Isso se deu de um domingo a outro domingo. No outro domingo, quando ele chegou em casa, eu estava esperando ele já convertido transformado. Transformado bom. isso aí foi no ano de 80. 80. É, 80? 80 Isso Aí o senhor chegou, o evangelho entrou com força Graças a Deus Poder Poder porque O caboclo lá do mato, matuto. Sem conhecimento de nada Cultura muito pouquinha A gente entrou, aceitou E não deu nem tchau pro pecado, mas eu não queria ver é Vida nova. Vida nova. Ô, ô, ô, ô. ideia é essa. Eu gostei dessa história e eu... Eu tinha um sonho, e oração. Sempre vim pra Franca. Cada... Serviço -se pros meninos. Deixa eu fechar aqui. Força. Os recursos mais fáceis. Na época, se eu entro aqui pro lado de Ribeirão Preto, essas desfilaria aí, ó. Mas o não tem inveja. Não tem agrone nenhum, fazer o plantinho para colher, não, tomei 10 anos. O senhor falou que é um caboclo da roça. Da roça. Mas o que que é? O senhor nasceu na roça? Nasci lá na roça. Mas que lugar ali em Sacramento? Jaguara. Jaguara? Isso. O, então o senhor sabe fazer queijo? Alguma a gente sabe. Tirar leite? Também. Capinar? Também. Roça pasto? Também. Tirar lenha? Na nossa Rachar lenha. Tudo, ó. Esgotar brejo, fazer cerca, roçar pasto, derrubar mato, tirar leite. Sem fazer tudo. Fazer requeijão, foi Sem fazer tudo. <risos> Agora me fala, como que o senhor conheceu a dona Nilza? A dona Nilza? É. Eu tenho um. Tinha, tanto já faleceu ele como ela. Ela era irmã dela. Um primo. Primeiro, considerado primo irmão, que a mãe dele, que era irmã do final do meu pai, era a minha segunda mãe. E pelo conselho de uma minha mãe. Porque a gente tinha lá é a idade de 18 anos, Roberto, Teve uma promessa até de mim. Lá. Apontou ela. Você não está vendo a fila, a irmã da Terezinha, lá. Ela... Por que, que não quer casar com uma menina igual aquela? Pensei isso, a minha mãe tá por fora demais aí. Mas no passado nos dias eu examinei a, a peça e falei assim, minha mãe tá certa. Falei é atrás dela, e consegui, deu um casamento de 52 anos de casada. Já, Que bom, o senhor tem uma família bonita e serve a Deus. O, o senhor frequentou lá, tinha baile naquela época, naquela região? Baile? É. Que esfo... Tinha aqueles mutirão, tinha But... eu de capinar, e à noite era aqueles forrozão. E fui gaiteiro também. Tocava gaita? Tocava cordião também. Cordião? Isso. Que... E, e, e bebida? Também não era muito não. É Na minha vida, eu fiquei bêbado de uma vez só. De ficou... Filipe, a ainda estava conversando com o pastor Felipe aí no Nós contando pra ele, eu era do tempo do carro de boi, né? Nós candeávamos boi. Ia nas roças, enchia os carros de boi de mim e o carro vinha cantando. E os fazendeiros queriam saber qual é que cantava mais bonito os carros. E eles ficavam tupiando qual é carro cantava mais bonito. esse carro de boi cheio de mim. Outra hora era mandioca, nós buscávamos mandioca para ralar, fazer farinha, proibir. É que, era, era bom demais dar conta daquilo naquela época. Aquele chiqueiro cheio de porco, aquele escapadão morto, um o senhor matava aquilo, era, era só fé. O senhor eu estou gostando dessa história. Me fala mais um pouquinho aqui sobre os irmãos do senhor, ali que vivia junto com o senhor, mais perto, os amigos do senhor. Quem é que era mais? Nós é lá? uma família de irmãos, mas quase viveu num território só. Eles tocavam lavoura, porque né? Porque nós mexíamos é. com a lavoura, e eu mais, três, mais dois irmãos, e meu pai sempre trabalhava junto. Depois que eu casei trabalhamos cinco anos juntos. Nós plantávamos, fumíamos, tudo junto, não tinha dono lá. Café, café, milho? Não Na nossa região, é. o café era só na xícara. Só na xícara? É. Se fosse mais gosto, tinha que ser na casa dos outros, porque na minha casa eu não bebia. Eita! É. Eu sou a ideia. Então eu sou plantava milho ali? Milho e arroz. Milho e arroz. Isso, isso. Era a região nossa. Era é terra país. boa ali, não é? Muito boa. Os Muito Baixada Beirarim, ó, a gente tem saudade até hoje. O arroz, quando o senhor plantava, era no viveiro ou jogava já a semente? Não, não? direto na terra mesmo. Era a a, a semente. semente. Eles falavam que tinha que o, o pessoal lá na minha região que socava o arroz, porque <risos> tinha passarinho que, que arrancava o arroz. Não, isso aí é o Boa. seguinte, esse aí vamos voltar mais atrás um pouquinho. Isso é quando eles plantavam de cano de inchada. Aí tinha o poço preto, a rolinha, a rolinha carne de feijão. Era a de se plantar e ela arrancar. Ela vinha Agora, ali... Agora nós por exemplo, nessa época que a gente me com a lavoura, na fazenda que eu morei 12 anos, eu casei quando eu morava no Ela dá uma média de 5 a 6 mil sacos de arroz todo ano. 3, 4 mil sacos de milho todo ano. Então não era lavoura para plantar de caminhão. O senhor, essa, fa, essa fazenda era de quem que era, doutor? Do, Paulo do, do... Rezende. Paulo Rezende. Mansinho Sacramento, Beiraí. Tem alguma ligação com esses Rezende de Franca ou não? Não, não, porque ele é de Uberlândia. Uberlândia? Aqui os Rezende de Franca vieram de São Gotardo? Acho que, acho que sim. São porque Gotardo. Eu não tenho muito conhecimento com eles até CD o... é de Uberlândia. Durvalino, Rezende. Essa fazenda é. chamava Fazenda dos Patos. Chamava, Fa... não chama até hoje. É, chama fazenda hoje. dos Patos. Fazenda é. dos Patos. Era, era pato doméstico ou pato é, que, é, que pato, tinha? É selvagem. Era do mato porque tinha muito lago, sabe? Então tinha muito aquele. Que naquela Deve ser um lugar bonito, né? Muito muito, muito bonito. bonito. Na beira do rio, que é a faixa. Qual rio? que era o rio que passava lá? Rio Grande. O Rio Grande passava lá? Isso, isso. É. Ali, ali na época da, da, da, da represa, alterou alguma coisa do rio ou não? Não, pra não. baixo curso? não. Pra, pra de... baixo lá, não, alterou a represa, que é a represa de Rifaina, né? A barragem é Jaguara, mas ela atingiu a cidade de Rifaina pegou até um bairrozinho da cidade. Aonde que, que o senhor morava era mais perto aqui de, de Franca, porque o município de Sacramento é muito grande, né? Ela é perto, perto de Rifaina. É, é o segundo município de Minas Gerais, Sacramento. E território. E território, porque parece que primeiro é... Pirapora o Patro de Minas. E, e Sacramento? Sacramento é o segundo. Porque ele pega lá perto de Uberaba e vem aqui em São João Batista. Não sou o João Batista do Glória, sou João Batista ali do Chapadão. Lá do, lá do Chapadão. Isso. O, o, o senhor conhece uh, o, o desemboque? De passagem, passei umas vezes lá. O senhor sabe que ali tem uma história bonita, né? Muito linda, porque eles conta muito o desemboque. Até eu fiquei sabendo há poucos dias pelo um vizinho que mora aqui que ele é da região também. Então, se você for lá hoje, você não conhece mais. Porque eles evoluiu demais. Lá tem até criamos de peixe hoje. Eles coem batata, muito trigo. É que lá virou tudo... É o plantio o moderno, plantio né? Moderno a agricultura, né? Isso. Os carros de boi da Dona Nilson já não tem mais, <risos> mais né? Para disputar oh, o cantinho. Não tem, não. Os carros não de, de boi, boi iam ia naquela toada assim, isso, via, isso. via sonolenta, né? Isso. Os boi de cabeça baixa. Eu, eu, eu, eu tinha que gritar com eles para eles Sim, acordarem. Né? Mas a cada época eles vivem. Então, ah, aquele pantamar passou. Hoje nós temos um pantamar de evolução. Porque o, o, o pai do meu pai, segundo meu pai contava para nós, eles moravam na música do Sacramento, buscavam sal lá em Campinas. Afinal, meu avô fez esse trajetório nas partes. Mas qual fez. que era o trajeto que eles passavam? De um carro de boi. O trajeto que saía para. Pra... Porque aqui de Cristais Paulista ia gente buscar sal e carro de boi. Então eles vinham de Sacramento também. Vinha de Sacramento. E levava dois meses. Lá e eu tenho um amigo que eu, eu registrei uma história dele, que eles levavam eixo do carro de boi, porque gastava gastava, o é o eixo. Segundo o meu pai falava, assim, meu avô contava que tinha um fazendeiro, em determinado lugar, que ele tinha muito boi, tinha peça de carro. Para abastecer, para ajudar essas pequenas. Manutenção do carro. Manutenção do carro. que ele tinha lá, você podia largar sua boiada lá, ele te dava a boiada, ia lá, você voltava, já pegava a suíte. Aqui em Franca tem um córrego do salgado, você fala que é, foi um carro de boi que. que um carro de boi. Caiu lá e salgou a água lá, e aí eles ele tiveram que, que recuperar o sal rápido, mas não, não, recuperou um pouco. Salgado. salgado. É, Aqui perto de, de, de, de... é o córrego aqui, dizer, São José da Bela Vista. São José da Bela Vista. São José da Bela Vista. Ô, São Enés, eu gostei, estou gostando dessa história do senhor. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Nós estávamos procurando uma pessoa e encontramos outra que tem uma história muito rica. Isso, a gente Sobre às a vezes, vida. A gente vai conversando, você vai... Vai lembrando, né? Você vai lembrando, por exemplo, porque a gente... Tá surgindo uma história daquele homem lá em Goiás. Quantos anos você reside por aqui? É desde 80. No ano de 83 surgiu... O Ramiro da o Ramiro da Cartuxira. Nós morávamos perto desse. Vocês Você perto de lá? Nós passávamos perto da lá. onde eles passavam? 30 vai... na, na, na... quilômetros, mais ou menos, só. E, e aí... Nós eu deixava... eu passava lá direto. Eu estava para baixo de Montes Claros numa cidade de uma Sarra. e minha placa do carro era aqui de Brandoço. E eu estava arrumando pessoas para trabalhar na destilaria, cortar a cana. Aí eles me identificavam, onde é, onde é que é? Eu falei para assim, olha, não é totalmente Sacramento, é município de Sacramento. A maior parte do povo conhecia o Ramiro pela televisão, o ato dele, 800 quilômetros. É, o Ramiro ficou famoso. Ficou famoso. Só que ele não existiu. Ninguém nunca viu ele. E lá na terra dele, lá que o senhor falou que conheceu lá, como é que é? O outro Ramiro, como é que é? O não, outro... é. Esse Ramiro é que foi aqui no município Sacramento. No... Mas... de Sacramento. Foi num. Mas perdinho em Sacramento. Ninguém conhece lá. Ramiro. Eles pegaram o pegam um cara viu, lá e em... o Goiás chama. A cidade chama Corumbaíba, e apresentou como fosse ele, para sossegar a cidade Porque toda a região estava na cidade. Na roça não tinha ninguém, de medo da fama do outro. É igual esse Lázaro lá. <risos> é isso aí. Você fala que acabou até com o Covid, né? Acabou, esqueceram. É, é esqueceram do Covid para falar desse moço. Então... Anta, é isso aí, é a história. E eu tô registrando uma história bonita e verdadeira. Essa é verdadeira, Essa porque... Aí. É um caso que se passou com a gente. Por exemplo, tem outra coisa que se pensar em saber que estiver no alcance da gente, a gente é. vai passar. Muito bom. É. Hoje dia, 23, 23 de junho de 2021, chegamos já nessa... nessa dia nos... menor do ano. O dia menor do ano. <risos> Menor, da é da manhã, mas hoje é amanhã. É, e a noite também, que é menor. Como é que maior, é? A grande? É a noite também. A maior? Não, a menor. A, a noite maior. é mais. A maior, né? É isso. É isso aí. Você perguntou pra mim assim: quem é o fiscal lá? Foi o Amirto. Lembra do Amirto? Se fosse, faz lá o que você tem de fazer. Ele não vai passar lá, não. E eu fiz, ele nunca veio aqui. Nunca veio aqui. Hoje eu tava vendo um vídeo com ele. Lá, gente viu, boa, gente boa, Capitinga. Capitinga? É. Quando ele veio cá, ele me liberou sem planta primeiro. É. Ele falou, mas você Foi fácil. É. Aí ele veio e foi, já estava parede de metro, ele é. mediu. Agora o e senhor daí... levanta um pouquinho, chega para cá, ela vai ficar aqui do lado, porque ela, ela foi colocar uma, uma túnica eu lá. Eu senhor muito com frio. É, está com muito frio. É, Aí, ó. ô, oh, ô. Oh, oh, oh. O senhor nessa nós ficamos devendo uma história aqui. Vai falando. O senhor é que tem que falar. A mãe do senhor, nós não falamos do pai da mãe, da o senhor mãe. falou do, dos Mendonça. Dos Quem é que é a mãe do senhor? Gerarda Calvário Ribeiro. Irmãs da mãe do senhor? A irmã da minha mãe. Belmira, Selma, Agair, a última que está vindo. Siná e Edna. O senhor conheceu todas? Conheci todas. E elas moravam ali na região de... Não. Na região de Sacramento morava duas. Uma morou só em Delfinópolis, que era Siná. A Gair e a Salma moravam aqui na Vila Nova. Selma faleceu, a Gair está tá viva. Minha mãe e essa família Delfinópolis. Delfinópolis. Isso. Ali era o... Hoje é tudo juntado, né, que a gente fica, por causa do asfalto, ficou tudo perto, né? Ficou tudo perto. Mas de primeiro era difícil. Dona Nilza, que bom. Agora eu vou conhecer um pouquinho da senhora. <risos> As irmãs da senhora. Eu só tive uma irmã. Só? Só. Minha irmã é a mais velha. Como se diz, era irmã e mãe, né? Porque minha, irmã, minha mãe... Ela saía assim para apanhar café, trabalhar assim, mas meu pai e minha irmã, quando eu era pequenininha, minha irmã cuidou de mim. Aí eu cresci um pouquinho e nós íamos tudo para lavoura. Aí lá na lavoura de café eles faziam um rancho, um cobria com capim, e à noite forrava o capim no chão assim, jogava os panos de café, levava umas cobertas, nós dormíamos ali. Não voltava para casa não porque era longe, né? Aí eu fui criada assim. Só, aí tinha meu irmão mais velho, abaixo de minha irmã. Aí depois veio outro irmão, depois foi eu. O nome deles, embora. o nome dos irmãos? A minha irmã mais é. velha era Terezinha. Terezinha. É, e o meu irmão é Eurípides. E o outro José, morreu com 33 anos. Então a senhora puxou muita vara de café pra... Puxei, apanhei muito café. E, e derrubava o café no, na terra ou, ou no pano? No pano. Já no, tava no pano é, na época. Já apanhava no pano. Depois aqueles que ficavam na... Que, às vezes era lavoura, assim, naquelas ladeiras, aqueles lugares. Difícil, a gente depois catava o café do chão também. A cata, né? É. Fazia a Fazia a carta. E tudo, tudo manual? Tudo manual. Mas não tinha aquele negócio de, de, de jogar adubo, era só esparramar o cisco é, perto é, de Era da natureza mesmo. A natureza é, era, mesmo. eram muito boas, né? fazendas. É. Não, quando eles derrubavam o mato, isso, ou eles isso. preparavam, a primeira coisa que jogava era café. É, tinha que produzir mesmo, café. a terra estava virgem. E eu achei interessante a respeito disso aí, o Patronário. Que lá nascia mamoneira, nascia serraia, nascia tomate. Nascia pimenta. Ah, mas também não tinha lugar de vocês fazerem as necessidades? Nascia mamãozeiro. Melancia. Tudo, tudo, tudo. Pipiro. Pipiro. Era o nativo da. Né? É. é. E no meio da lavoura, eles sempre plantavam uma carreira de milho, jogavam feijão. Feijão. Né? Tinha muita fartura na época. A lavoura, eles não falavam em, em desbrotar a lavoura, nem cortar, não, ela, não, ela crescia. Época não. E eu, eu me lembro da lavoura, que eles falavam assim, tinha uma saia azul, né? Isso, é. Aí aquela barra dela por é baixo, baixo assim. dela ali mas dava mas café. Tinha... Mas tinha pé de café de 4, 5 metros de altura. Eu fui numa fazenda do Moricocho aqui, em Ribeirão Corrente, aí eu vi o tanto de escada, que eles tinham uma escada para apalhar café. Isso, e café. Porque a, a qualidade do café não é essa de hoje. E Era depois café... eles cortam o café também, né? poda. Hoje eles não crescem muito as podas aí, ele... Vem de novo. Vem de novo, corta em cima Eu lá pra. É, lavoura pra também. Lavoura. Sempre os fazendeiros plantavam até muda de manga, que as mangas sabinas, bom, as mangas muito boas. Hoje em dia a gente vai não vê mais delas. o dona Nilza, e o pai da senhora? Meu pai chama Francisco de Paula Ramos. Ele era irmão do Zé Chico, de São João Batista. Ele é de São João Batista, minha mãe. Eles é. É uma família. Dá uma paradinha. De... Não era Ferreira? Um, não, ele falava, um falava Ferreira, outro falava Ramos, ele falava Ramos. Mas na, na, na assinatura dele era Ferreira. Ferreira. Ferreira. É, tinha um, um, um, um grupo grande, eu ia perguntar de Paula, porque tinha muita gente de Paula que eu conheço, dessa região, e aqui, Cristais Paulista, tem muita não, gente ele, também, ele não era era. Lá de São Roque de Minas. São Roque de Minas. São João Batista, Medeiros. São, São Roque que é famosa no queijo, né? É porque a canassa está encostadinha em São Roque. O que, que o senhor fala da canaça? O senhor já andou a lá? A é Canastra é o seguinte. O povo comenta canassa. a Canastra A é uma serra mais alta do que a Na região. Mas ela é uma região pequena. Só que se você for analisar a canaça mesmo. Ela vai terminar lá perto de Uberaba, lá em Delta. Ela pega o São Roque, Piumim, Piuim... Magiano termina lá em Delta. Delfinópolis? Delfinópolis. Ali, ali já tem uma separação de serra. Agora, quando aquela desce Magiano Noim, ela é uma serra só. Aonde nasce o, o São Francisco? São Francisco. O São Francisco. Essa região é bonita, né? Muito bonita, sim. Que até tem muitas pessoas que se semana lá pra porque... É um lugar hoje turista. É turista. O, o, o, o senhor Inésio, eu tinha um amigo, ele já faleceu, ele é da casa de oração. Hum. chamado o Sr. José Fernandes, ele é marceneiro. E um dia nós fomos lá na casa dele, eu e a minha esposa, procurando ele para fazer um serviço lá em casa, um armário. A filha dele falou assim, não, ele está lá para Babilônia. É. Só que a Babilônia está <risos> mais perto de Delfinópolis ali. A Babilônia, é, eu falei assim: será que eu fui lá para Babilônia? <risos> a Babilônia era na então, lá na serra da, da Canastra, né? Isso, isso. É, isso. A região Ele lá. É ali mesmo. É uma família que ali tinha forte a casa de oração. Não hum. sei se o senhor sabe, de Sacramento também é essa ah, casa. Ah, A casa tem, de oração a casa é muito grande. A primeira Não. congregação que eu fui foi na casa de oração. É mesmo? Foi. Foi lá em Sacramento, eu fui pro, assim, muito criança ainda né, Sim. eu gostei de ir eu fui. E dessa época pra cá, assim, sempre, eu não tinha lugar de ir, mas sempre eu lembrava. Quando ah. nós mudamos pra Jaguara, que eu, nós casou, que eu mudei pra Jaguara, igual foi que ele tava falando da... da que eu fui primeiro que ele pra, pra igreja, que eu nem ia passando, escutei eles cantando o aí eu escondi atrás da parede e fiquei ouvindo né. E aí, eu fiquei com medo. Assim, se eu chegar ali, às vezes, eles, não quer, né? Às vezes, eles dando comigo. Eu escondi, fiquei escutando eles cantar o hino. A senhora lembra do hino, não? Lembro, era O Concego Andei. 15 o Day, 15 2015. Aí eu escutei aquele hino, mas que hino mais bonito. e aquilo, Aí eu fui buscar o leite, voltei, e eles já estavam assim, terminando o culto. Nossa, mas que coisa mais linda. Aí eles viram eu passando, e eles me convidaram. Eu, eu, eu falei, aí eu ouvi vocês cantar aqui. Aí no outro domingo ele já foi fazer o culto lá na minha casa. Aí eu aceitei Jesus e ele não gostou muito não, né? Aí ficou assim, aí eu chamava ele e depois que foi. Mas foi muito bom nessa época que eu conheci a casa de oração. Parece que aquilo... É, alimentou a alma, né? é, Preencheu, é, isso é muito bom. Eu já gostei ali, já parece que Deus falou não, ela vai ser minha. É... <risos> Que coisa boa a gente falando, esse telefone está insistindo, o senhor não quer atender, não? Não, não, eu já vi quem é. é, meu sobrinho lá da lá nós da já Rifana. falemos hoje, tem campo na Como que é o nome dele? Leonildo. Leonildo, filho de quem? O Gilberto Mendonça. Gilberto Mendonça. Aí, ó, lá em Rifa tem muito Mendonça, e tem Mendonça e, e Cristais Paulista, esse, são parentes. Ó, esse Mendonça aqui, de Cristais. Conquista, Sacramento. toda uma família assim. É que a Luísa aqui do Magazine Luísa é, é, é parenta da do, do, do minha filha. Não é por ela, pelo marido. O. o, o Como o, é que chama o marido? Peregrino, Donato. Isso, isso. É por ele. É. Ô gente, ó, que coisa boa conversar. A senhora falou, e já falou dos filhos, né? Mas vocês devem ter um punhado de neto, né, ou não? Tenho, eu tenho 11 netos. E três bisnetos. Três bisnetos? É. A falar Duas dos... bisnetos e um bisneto. Então fala o nome dos bisnetos, porque os netos já estão aí mais... A bisneta, a mais velha é Nicole, está com três, três, quatro anos, né? Três anos? Quatro, quatro anos. Quatro anos. E a outra tá com dois, dois... A Marinha ainda está com dois e pouco, né? Eu, não Eu dois anos, E o mais novo tá, vai fazer um aninho agora, o mês que vem. Que coisa boa. É, Matheus. A, Mateus, a, a vida Mateus. passa. A vida passa. São quantos Sim. filhos? Só, o senhor já falou no primeiro nome, ali no primeiro Cinco bloco. Um homem e uma mulher. É, são sete. sete Graças a Deus. Ô, senhor é uma pergunta meio discreta. O senhor lembra de mim quando eu andava ou não? Não, não. não, não. E tem um pessoal que eu sofri acidente em 87. o ano que eu mudei para Franca. Ah, foi o ano que o senhor eu mudou para Franca. 15 de fevereiro. 87. oitenta e sete. É. Isso. Aí eu, eu... Eu conheci o senhor na igreja, já na cadeira de roda. Já na cadeira de rodas. E outra coisa, outro lugar. E chegava né? na igreja, nós achávamos é, muito Aí eu só... ia é. mais O senhor, que... porque não lembra de mim, num lugar que o senhor ia muitas vezes. Eu era encarregado dos dois irmãos. Encarregado dos dois irmãos. Isso, é. Sempre o senhor ia lá. Eu ia lá e nós conversava. Na então... hora que eu bati os olhos do senhor, vai ser essa feição e... reconhecida. Sempre o senhor ia lá. Os dois irmãos. Tem um senhor que tem uma aparência. É o Francisco Chico, lá da, da Assembleia de Deus. Ele é que era construtor. Ah, não, então é o é Francisco. O Francisco, é da, da Assembleia de Deus, da sede. Que ele faz, mexia com mármore, mexia com piso. Ah, aquele tipo. é lá eu lembro também. É. Irmão tá Eu tirei uma história bonita dele. Porque eu tenho um Francisco, que ele veio lá de, lá de Pedregulho pra cá. Ele vendia, quando eu trabalhei no mercado, ele vendia o um café alto da serra. E eu evangelizei ele. Só que o Brechó me liberava, que era o patrão. É. Se eu lá, eu assim, deixa que eu faço. Evangeliza ele. Já dia que era uma hora eu sentado evangelizando ele. Que coisa depois boa. Depois de lá, que ele tem uma aceitação, veio para o Brasilândia. As irmãs trabalharam com ele. É um cidadão do céu. A Brasilândia tinha uma pessoa que... Ah, a esposa do seu so Eliezer, como que é? Liana. A dona, a mãe da. Ah, esqueci o nome dela. Ela já é falecida. Mas é muito amiga da gente. A gente não lembra de tudo. É muita gente, né? Muita gente. Ali foi, passou um grupo grande ali, muito né? Um grande, muito Tem grande. Um, um grupo que. Mas chegou ali 900 membros. É, ué, o. O tanto de congregação que surgiu dali, tá é. O pastor Bolsonaro era um pregador de ar livre. Mas a, a saiu. Fala, aí a pessoa hoje fala assim, ó. Ah, mas a igreja não, não é igual a. Né? Mas ó, paulistano. Paulistano um, paulistano dois. Palmas. Palmas, Doroteia, São Luís, São tudo do saiu do Brasilândia. Saiu do Brasilândia. Brasileiro é, e fora as congregações, né, de fora, isso, região, é. o que o pastor bolsonaro de tarde, domingo à tarde, sábado à tarde, ele tava pregando no ar livre, fazendo... É, né? É, não, frase, ele fazia é. um barulhão bem bom. Fazia um barulho bom. E outra coisa, e a igreja já tinha aquele bom costume, se ele tivesse, fazia, se não tivesse, fazia do mesmo jeito. Isso as é pessoas, bom demais. Ele era muito bom, O dele mandar. A dona Arinete. A Dona Arinete, é. é. Chegou Dona o nome. A eu sei é, de o dela. O esposo dela era baixinha, Aurives, né? Ele Trabalhava com, com pedra, é, polia pedra, como é que chama? Lapidação. Lapidação, hum. o esposo dela, Dona Arinete. Deixou uma história bonita, era do Rio de Janeiro. Hum. Né? É, Ô, gente, que coisa boa. A vida é tão boa quando é a boa. gente busca o um caminho Perfeitamente. E, e anda no caminho reto. Não tem erro, né, o Sr. Francisco? Não, não tem. Não tem sua Eneia? não tem erro né se tiver o erro Jesus conserta ele para nós a dona Nilza, nós entramos na, na história da, da, da, da família dela e nós deixamos a mãe dela para trás os é, minha mãe é. também era de lado São João Batista também. São João Batista do é, quando ela casou com meu pai ela era muito nova também já não tinha mãe como diz. casou porque não tinha mãe vivia né, uma vida difícil e casou mas foi criado tudo no município de Sacramento. Tudo no município de Sacramento. Que vieram tudo para cá, né? Moravam nas é. fazendas. O, o, Dona Nilza, uma pergunta. Meus irmãos já faleceu tudo. Ali na, na região tinha. tinha... É, é morte por causa de parto? Porque não tinha muita assistência médica, ou não? Eu não lembro muito, Sabe, não não. Lembro. A, a senhora, é, lá era tudo parteira? Tudo que parteira. Ajude... Tudo parteira? Tudo parteira. Os meus dois primeiros filhos foram de parto, assim, também com parteira. E, e, e curavam o umbigo com... Com, com po... pó de fumo e azeite. E azeite? É. <risos> azeite pó de betiolate era é. Não tinha, não, eles, time, não tinha tinha, betiolate né? era um negócio que queimava. É Hoje o betiolate é. não queima mais. É. Não, não mais queima. Assim. Então, tinha... Hoje em dia cura que com álcool, né, com álcool, um apertava, botava uma atadura lá. É, e... barrava com algodão, né, é, com, o com o cordão de... E, e a de mulher ficava com resguardo uns dias, né, comia Digava. muita galinha. Era, era sopa de galinha, não podia comer outra Sa coisa. Você sabe por que é a sopa de galinha? Eu não sei, não. Aquele caldo de galinha amarelo, eles dizem que aquilo ali é uma concentração de antibiótico. Eu ah... Pós-parto... Né? E a meninada aproveitava. Eu acredito que é do terceiro filho. Ela comeu 17 galinhas. 17, é, e aquilo fazia bem. Era, é, né? era farinha de milho. Farinha de milho. É. Só fez farinha de milho? Fiz, quando eu era pequeno na, na fazenda da minha tia. Minha tia tinha uma fazenda, uma fazenda boa mesmo. Sabe? E tinha monjolo lá pra socar? Tinha monjolo, aquele regão d'água, que é a coisa mais linda. Só tinha... e, só Aqui fez... jogava, jogava é, o milho lá e botava umas paias de milho é... no meio dela para no, no De vez em quando aparecia uma galinha lá no meio. Tinha aquelas cornaionas assim, aquelas fornão assim, jogava aquela farinha, torrava aquelas farinhas com esse depois fazia roliça, misturava. Ah, era bom demais. O, o Sacramento tem uma história muito rica é, ali. Eu é, tenho é, tirado agora, muitas histórias bonitas daquela região. É e eu preciso de lá. Em Minas Gerais, eu não conheço muito aqui pro sul. Mas pro norte eu já conheço bastante. ela lá pra vizinha da Bahia. E eu não vi esse igual minha família, é. minha mãe, meu pai, eles eram família era de gente muito brabo. É? Era, eles eram mas brabo a coisa, mas eles amarrado. Amarrado, é por é. isso que os meninos ficavam amarrados. Amarrados, Dona Nilza, o avô da senhora já a conheceu? Não, não conheci, Mas não. só sabe eu, o nome dele? Eu, eu tenho uma leve, assim, uma leve lembrança, assim, dele mancando, assim, e tocando umas galinhas, falando, shhh, shhh. e eu atrás, remedando da e falando, xita, xita. <risos> <risos> Ele era, era do... moreno, meu avô era bem moreno, bem moreno. Era. e eu tenho essa leve lembrança. E aí a era. senhora mudou de corpo por causa da mãe? Como é que é? Do é, pai. Minha mãe, da... é, é, minha mãe é branquinha, meu pai, ó, o sobrinho dele, as irmãs dele, tinha até uns dois azulzinhos, outros dois verde, e a, a, a, a minha avó era branquinha. O nome dela era... A essa... da minha avó eu não lembro mais não, não. não, não. E o avô da senhora, ou só falou o nome? Meu, meu avô era, eu acho que era Chico Camarada, eles eram dos camaradas, era um povo bravo, eu acho que era de Francisco mesmo que chamava. e meu pai também chamava Francisco. Francisco. É. Oh, gente, nós estamos registrando essa história, você querendo compartilhar conosco, você compartilha, espalha esse vídeo aí para essa região, e se inscreve no canal Memórias e Vidas, você está apoiando dúvida, esse registro de história. O sou Francisco está aqui para tirar as dúvidas, né, Sr. Francisco? <risos> da franga do imperador. Enéas, é, é. É, é, né? é, né? é, Sr. Francisco, desculpa. Eu sou Enéas. Aqui o senhor já mora há quantos anos? Nesse... É, aqui é pra... centenário? Como é que é? 34 quatro anos. Centenário? aqui. centenário. É, é, é, é, é. Centenário. É coisa boa. Ó, oh, fiquei muito contente. O senhor quer deixar uma palavra aí para os amigos do senhor? uma palavra, gente... sim, é de satisfação de receber o pastor Ronaldo aqui na minha casa. Não é nem desejo, porque eu estou aqui na rua muitos, aqui registrando uma história tão... Eu anos conhecido, mas que estava me separando muito a saudade que eu tenho dos refletos. A recordação, que é um homem que a gente preza muito. Eu vi muitas pregações dele na igreja. Bati muita parma para ele, ah. com aquela a mensagem que ele distribuía o rebanho lá. A gente ficava muito satisfeito com ele. Hoje eu quero que ele é guiado por Deus. Vem ah, até a minha casa. E eu fiquei muito contente, então, eu sou Enéas E Dona Nilza, Deus abençoe vocês e Deus. Mas eu quero que tu venha em outro propósito. Vem tomar um café comigo. Dá uma aparecer aí, qualquer Sim. hora, a gente passa. É uma alegria pra gente. Eu estou aqui do lado de um Paciência. Um Paciência, né? O, o, o Reinaldo. Ferrando, tá é, é, é mineiro, é, é, mineiro. Ali. é mineiro. Eu sou mineiro. De e eu, o Reinaldo ficou aqui o tempo todo comportadinho aqui. Né? Eu, eu não posso falar, tá? <risos>